E aí galera, beleza? Uh, vou iniciar esse vídeo de hoje aqui agradecendo ao pessoal aí que se inscreveu e que curte meu meu canal. Cheguei a marca de 200 inscritos e eu agradeço a todos aí que tenham curtido e que acompanham meus vídeos aí recentemente. Bem, muito obrigado e continue aí acessando de vez em quando, sempre vou postar alguma coisa interessante. Hoje eu vou fazer um tutorial básico de como criar aplicativos utilizando node.js que é uma, uma ferramenta nova aí que a galera criou para colocar o javascript para rodar no lado do servidor. Eu acabei de fazer o download aqui, vou fazer o passo a passo para vocês como que instala aqui o node uh, estou utilizando o ambiente linux aqui o Debian, que por sinal está com uma interface bem legal aqui eu estou usando o gnome versão clássica e é isso vamos lá então beleza, acabei de fazer o download aqui do, do pacote. Node.js, você pode utilizar esse comando aqui com essas opções, o tar-zxvf e o nome do, do arquivo ele vai descompactar aqui uma pasta para vocês, chamada Node. E a gente vai, eu vou mover aqui para ficar mais organizado para a pasta Softwares. método básico para instalar programas a partir da linha de comando, né? no linux a gente utiliza o comando .configure, vai configurar o nosso ambiente, beleza, então a gente utiliza o comando make, que vai demorar um pouquinho que eu vou gerar os binários, tá gerando aí todos os, os binários do node.js, beleza acabou aqui a acabou gerando aqui os meus binários do node então o que a gente precisa fazer é só dar o comando make install ele vai instalar aqui o os binários pra gente pronto estamos com o nosso node.js instalado e pronto para uso aqui nossa máquina a gente pode apenas digitar node você já, já recebe o console aqui você pode testar algumas funções matemáticas e o famosa função aqui console.log e que a gente põe nossa mensagem né básica para iniciar uma nova ferramenta opa olá mundo <risos> olá mundo ele retornou indefinido aqui porque a gente não definiu nenhuma variável Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês Aqui, tá beleza, então beleza, criado aqui o nosso primeiro exemplo, então vamos lá, a gente vai preciso mostrar pra vocês aqui o esse site, que Onde você pode encontrar pacotes para o, o Node, trabalhar com as diversas ferramentas aí que você imaginar, é, existem milhares de pacotes aqui, é todo dia, você pode pesquisar aqui, ah, eu quero trabalhar com Node.js utilizando a linguagem PHP também, com ele aí você vem aqui procura esse aqui é o repositório de pacotes do Node você digita aqui PHP então você vai aparecer aqui vários pacotes você trabalhar com ele ah, eu quero trabalhar com socket agora digita aqui ó Web Socket vários pacotes aí você instala e começa a utilizar o o Node ah, que mais ah, vamos lá Vamos começar aqui criando um Vamos criar um servidor web bem simples aqui, utilizando o Node só para só pra gente se ligar como é que como é que funciona. Vou criar aqui server.js, deixa eu editar aqui. Ah. Consigo o documento por aqui mesmo? Ele está pelo Nano então, beleza. A gente vai criar aqui um servidor web utilizando Node.js. Então, o primeiro que, é que a gente precisa ter aqui, a gente precisa ter a nossa variável http: http, a gente precisa incluir uma biblioteca chamada um módulo, né, chamada http, que é onde vai conter o nosso servidor. Aqui você pode encontrar muita documentação no próprio site da Node.js. Você vem aqui na página principal, documentação e aqui você procura HTTP. Então, algumas funções que eu, que eu vou utilizar aqui, vocês podem procurar aqui depois para saber exatamente o que aqui elas querem dizer. Então, beleza. A gente vai criar aqui nossa variável e aí depois vem a variável servidor que eu vou chamar aqui de server. Então vamos lá, a gente primeiro chama esse método aqui do nosso objeto que a gente criou ali em cima CreateServer O que é que esse objeto aqui vai, vai ter? Pra quem não tá acostumado com a sintaxe do, do JavaScript, tem, algum, tem algumas coisas que acabam às vezes ficando um pouco confuso Mas com o tempo você acaba se acostumando, que são os callbacks, os famosos callbacks JavaScript tem muita, tem muita chamada de uma função que já atribui outra função no parâmetro para ser o retorno da primeira chamada Às vezes fica um pouco confuso, mas com o tempo você acaba se acostumando Então, aqui dentro, desse, dentro dessa função eu vou chamar uma callback que ela tem dois parâmetros request response o que, é que isso aqui quer dizer? quer dizer que quando alguém acessar meu servidor web, que eu estou acabando de criar, ele vai enviar uma request e meu servidor vai retornar para ele uma resposta, response. Então, quando alguém acessar o meu servidor, eu vou executar, eu vou executar essa função aqui com a request e vou retornar uma resposta para ele. Então, a gente seta o cabeçalho aqui, utilizando o head. E aí, o que é que tem aqui nesse cabeçalho? O que é que eu vou retornar? 200, código HTTP Que significa OK Foi a requisição que deu certo E aqui eu retorno um objeto Informando o tipo de conteúdo né? Content Type Com o campo eu vou retornar apenas uma mensagem de textão Texto plano Beleza Feito isso a gente já aceitou o nosso cabeçalho e a gente apenas retorna a resposta: response.and e aqui a gente retorna o texto que a gente quiser. Então, obrigado por acessar meu servidor. Beleza, feito isso você já instanciou o servidor. O que é que você precisa fazer? Você precisa vincular esse servidor a uma porta. Como assim? O servidor precisa ficar escutando alguma porta de comunicação pela rede para que ele possa saber qual rota que ele vai ficar observando para ver se tem alguma conexão ou chegou a conexão na minha porta então eu vou vou ver o que, é que ele quer e vou retornar a resposta que eu fui que eu que eu tenho que retornar que no caso aqui é só uma mensagem então a gente vincula uma porta ao servidor utilizando essa função listen que é justamente o fato dele ficar escutando conexões em uma determinada porta vou colocar na porta por exemplo, 8300 E a gente escreve aqui um, um logzinho para você imprimir na tela, você utiliza essa função console.log E aí a gente manda uma mensagem aqui Servidor está on uh, No endereço Localhost Que a gente está criando um servidor local, né? E aqui eu informo a porta. 8.300. Beleza. Vamos ver se aqui funciona. Né? O host é, é o mesmo do endereço. 127.0.0.1. Então, beleza. Vamos ver se nosso servidor funciona. Como é que a gente vai testar? Conferir está tudo ok. Beleza. A gente, a gente chama aqui o Node. E aí passa o nome. Server. .js. Então, o que ele fez? Ele criou meu servidor, retornou a mensagem aqui, beleza, funcionando. Como é que a gente vai testar agora? Beleza, o, o nosso script aqui, o do Node.js, está tá executado no background. So, então, a única coisa que você precisa fazer aqui é retornar para o navegador, acessar o localhost e dizer a porta que você vinculou lá, que foi a 8.000 foi a 8.300. Então, eu vou aqui na 8.300, acesso. Beleza. Eu acabei de acessar meu servidor aqui utilizando Node.js. O script lá no background aqui recebeu minha mensagem, minha requisição HTTP e aí ele retornou pelo servidor aqui o código 200 e inclusive setou o cabeçalho com o código 200 e retornou minha mensagem aqui. Vamos ver o que aqui acontece por aqui por trás uma mensagem então aqui você pode ver eu apertei o acessei a função de desenvolvedor aqui do, do google chrome que é a opção Ctrl shift e você recebe esse terminal aqui então vamos dar um f5 só para atualizar então beleza você viu aqui ó o método ele retornou um get com a mensagem retornou do código 200 você pode pesquisar aí que significa que significa um ok Justamente como eu falei Quer dizer que o servidor retornou uma resposta positiva Ok, beleza, você pode acessar o servidor Estou funcionando e vou dar uma resposta Ele retornou texto plano Conteúdo E o, o, o tempo Que ele demorou Então é isso que é uma introdução bem básica para o Node.js Espero que vocês tenham aproveitado aí. E aí eu sugiro que Acessem aqui esse site para procurar Há vários outros por aí também Mas esse aqui é o oficial né e inúmeros tutoriais é isso com Node.js para você criar seus aplicativos e descobrir um pouco dessa ferramenta nova aí que está tá no ar geralmente o ah, eu quiser fechar aqui com geralmente o pessoal ah, utiliza alguns frameworks to, para construir isso aqui que eu acabei de fazer na mão na unha que deixa o trabalho muito mais muito mais fácil um deles é o Express framework muito bom eu já usei ele por algum, por algum tempo, pouca coisa, então aqui é a maneira mais fácil de criar isso aqui que eu acabei de fazer, ele cria algumas rotas, muito mais fácil, aí vocês podem dar uma olhada tal, e ver alguns exemplos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, continue acessando aí, qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu responderei. E é isso, valeu pessoal, até a próxima, um abraço.